Um concurso feito pelo Ministério das Comunicações tem estimulado jovens talentos brasileiros que se aventuram a desenvolver jogos e aplicativos para celulares e computadores. Esses jovens receberam recursos do programa Inovaps, uma iniciativa inédita do Minicom. Conheça alguns deles na reportagem de Renata Maia. Aos 25 anos, Igor já é um empresário premiado. Formado em Ciência da Computação, ele juntou amigos e transformou em profissão o que é hobby para muita gente. Jogos e programas de computador. Foi assim que desenvolveu a ideia do Troca Treco, um aplicativo para que as pessoas troquem objetos que já não usam mais. A ideia foi tão bem aceita que recebeu um prêmio do Ministério das Comunicações. 80 mil reais para que ela saia do papel. Nós queremos disponibilizar esse aplicativo para que as pessoas possam disponibilizar seus objetos. Então se encaixa muito bem e é uma verba que é, é uma oportunidade única para desenvolver algo que poderia nunca existir. A premiação faz parte do programa Inovaps, lançado pelo Ministério das Comunicações. O projeto destinou 4 milhões e meio de reais a 50 propostas de jogos e aplicativos que vão ser desenvolvidos. O objetivo é estimular jovens talentos brasileiros. Porque o Brasil ele é um grande consumidor desse tipo de produto, mas ainda tem uma escala de produção baixa. Então o que a gente quer com, com o concurso é financiar o desenvolvimento assim, de novos aplicativos, de jogos sérios e colocá-los à, à disposição da população. Luciano também foi premiado pelo Inovapes. São 100 mil reais para desenvolver a ideia de um jogo bem sério, o colaboração, que trata da participação da sociedade no orçamento dos municípios. O Inoveps ajudou com esse recurso a realmente fazer a ideia acontecer e conseguir convidar uma equipe de profissionais para ajudar a desenvolver o projeto e hoje a gente já está na etapa de produção. Durante dois anos, a primeira versão desses jogos e aplicativos será do Minicom. É o ministério que vai distribuir de graça aos usuários.